Os cactos são plantas com espinhos, conhecidos por sua capacidade de sobreviver em ambientes áridos e desérticos. Eles possuem uma aparência peculiar, com suas hastes, folhas e flores em formatos diferentes, o que os torna uma ótima opção para quem busca variedade na decoração de ambientes internos e externos. Tipos de cactos Existem diversas espécies de cactos, cada uma com suas características únicas. Algumas delas são mais comuns em jardins e vasos, como a cacto-coração, a cacto-elefante e a cacto-candelabro. A cacto-coração é conhecida por suas folhas em formato de coração, que podem ser verdes ou avermelhadas. Já a cacto-elefante possui uma haste grossa e espinhosa, que lembra a tromba de um elefante. E a cacto-candelabro tem hastes finas e longas, que se assemelham a velas de um candelabro. Como cuidar de cactos os cactos são plantas resistentes e fáceis de cuidar. No entanto, algumas dicas podem ajudar a mantê-los saudáveis e bonitos por mais tempo. Em primeiro lugar, é importante escolher um local com bastante luz solar para colocar os cactos. Eles gostam de ambientes quentes e secos, por isso, é fundamental evitar locais com excesso de umidade. A rega dos cactos deve ser moderada, uma vez por semana é suficiente para a maioria das espécies. É importante observar a umidade do solo antes de regar novamente, evitando que a planta fique encharcada. Outro cuidado importante é com a adubação. Os cactos não precisam de muitos nutrientes, por isso, é recomendado o uso de adubos específicos para plantas suculentas. Como decorar com cactos? Os cactos são plantas versáteis e podem ser usados na decoração de diversas formas. Eles ficam ótimos em vasos individuais ou em arranjos com outras plantas suculentas. Além disso, é possível criar composições com cactos de diferentes espécies e tamanhos, criando um efeito visual interessante. Os cactos também podem ser usados em jardins de pedra, em canteiros ou em vasos suspensos. Para quem busca uma decoração mais moderna e minimalista, os cactos são a escolha perfeita. Eles combinam com ambientes neutros e quin, criando um contraste interessante com sua aparência exótica. Benefícios dos cactos Além de serem uma opção de decoração charmosa e diferente, os cactos também possuem benefícios para a saúde e bem-estar. Eles são capazes de purificar o ar, eliminando substâncias tóxicas e reduzindo a poluição em ambientes fechados. Além disso, os cactos ajudam a aumentar a umidade do ar, evitando problemas respiratórios e melhorando a qualidade do sono. O que são cactos? Os cactos são plantas suculentas que crescem em regiões áridas e semiáridas. Eles são nativos das Américas, mas agora são encontrados em todo o mundo. Os cactos são conhecidos por suas folhas modificadas chamadas de cladódios, que parecem espinhos ou espinhos. Essas folhas ajudam os cactos a conservar água e a se proteger de animais que tentam comê-los.